Olá! O Instituto Geral de Perícias abriu em Santa Catarina 70 vagas para auxiliar de médico legal. As vagas são para 28 cidades e Mafra terá duas vagas disponíveis. Outras informações e como se inscrever, você pode entrar em nosso site. E agora um flagrante inusitado, um jovem de 15 anos, foi flagrado pela Polícia Militar, sem capacete, conduzindo uma motocicleta que não tinha placa, painel, farol, dianteiro, piscas e lanterna traseira. Ao vistar a PM, o menor tentou fugir e quase atropelou alguns pedestres. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto com o responsável e a moto foi apreendida. A primeira etapa das obras de revitalização do Anel Viário Central de Rio Negro foram apresentadas na noite desta terça-feira na Câmara de Vereadores. O secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, engenheiro Edson José Ginter, detalhou os principais pontos que terão alteração. Todas as mudanças podem ser vistas no Rio Mafra Mix. Continue sempre bem informado acessando nosso site. Amanhã voltamos.